Primeiramente, sejam bem-vindos à Casa Warner Ah, não conheço? Eu nem sei o que é isso É o bar que as meninas cantam lá do Rio Não tem problema. Não, que dá. Do the thing É só mais quero que eu vou passar o batom do Joe e para tirar? 24 Meu Deus! vai passar? Vou passar, <risos> eu, não vou passar. É eu não vou passar Como é não vou passar? Eu Nossa Tem bem Uma caixinha, Ai desculpa gente, não ninguém Ai não, faz vontade sem jurada aí. Ai, a gente... Vai se... né? Ela é Everybody! not your fault Aqui é muito legal a situação dessa sala É assim, você coloca a chave ali Vai dar super tempo que você vir até aqui Você vai parar Aqui pra trás mesmo Porque ó, tem um... Espero muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui. Eu tentei mostrar o máximo que deu pra vocês. Tava muito cheio. Era muito barulho. Por isso também não teve muito áudio no vídeo. Mesmo com o microfone aqui, ó mesmo com esse microfone aqui, o áudio estourou pra caramba lá espero que vocês tenham gostado, eu e a Maite vamos fazer meio que um react desse vídeo mostrando a diferença entre as coisas originais e as coisas que estavam lá na exposição algumas coisas eram bem nada a ver, não sei se você deu pra perceber aí no vídeo mas a gente vai fazer a comparação lá da lado, a lado com a da exposição e a do Friends real, e pra você que é fã, eu acho que você vai gostar então se inscreve no canal, ativa o sino que logo logo vai sair esse vídeo espero que vocês tenham gostado galera, eu vou deixar aqui na descrição também uns vídeos que eu fiz é, mostrando 144 personagens que já passaram pelo Friends. Tem mais, claro, mas eu só consegui lembrar desse. E se você lembrar de algum personagem que não tá no vídeo, você vai lá naqueles vídeos lá, deixando nos comentários. Ah, faltou tal tá pessoa, blá blá, blá blá que depois eu vou fazer um outro vídeo com todas as pessoas que vocês estão deixando nos comentários. Valeu, galera, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sino pra receber o próximo vídeo, que vai vindo a gente falando uns reviews aí dos pós e contras. E tchau! Valeu, Casuarner, valeu, Friends, até a próxima! I'll there for you, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Yeah.